Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando é... E hoje eu estou fazendo o vídeo número 2 Episódio 2 é... Que se chama O Canto da Sereia Antes eu quero pedir a você que você possa se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos E lógico, como você vai gostar desse vídeo então já deixa o seu like, certo? É, e o que é o canto da sereia? É, na mitologia grega existe uma história de que é, em grandes tempestades é, vinham as embarcações né, que ficavam perdidas em alto mar. Né? Com isso é, os marinheiros escutavam o canto da sereia a sereia seria aquela, aquele ser mitológico, é, metade mulher, metade peixe, né? e que elas usariam o seu canto para seduzir é, os homens. Né? E quando esses homens ouviam o canto da sereia, esses marinheiros ao ouvirem o canto da sereia, eles então é, se jogavam ao mar, né? é, seduzidos pelo canto. E o que é que eu quero dizer com, com essa história toda? É, é o seguinte, você que é afiliado iniciante, que iniciou a sua saga como afiliado iniciante Pare de ouvir o canto da sereia E o que é o canto da sereia? É simplesmente a overdose de informações, tá? Toda hora você abre o seu e-mail, você se cadastrou em um monte de listas aí né, dos top players e tal, e esses caras ficam te mandando e-mail, te mandando sempre oferecendo alguma estratégia nova, alguma coisa que vai você fazer você explodir em vendas, né? Ou então você vai no YouTube, tem lá é, milhares de, de comentários ou vídeos. Onde as pessoas postam que ganham 10 mil, 30 mil, 40 mil Em 5 dias, 2 dias, 30 minutos Eu já vi o cara ganhar 30 mil reais em 30 minutos Então, pare com isso Pare, pare com isso, tá? É, Concentre-se, você que é afiliado iniciante é, Concentre-se é, em estudar uma única estratégia tá pega uma estratégia por exemplo se for YouTube se for Facebook o que for WhatsApp é, pega essa estratégia se torne especialista nessa estratégia certo é, veja as melhores maneiras é, veja o que é preciso ser feito para que você venda realmente através daquela estratégia né então vire um especialista naquele tipo de estratégia né? é, porque é só assim que você vai conseguir resultados né? eu tenho uma historinha que eu, que eu, que eu vivi que é, quando eu comecei eu não sabia é, o que, que eu ia fazer eu só sabia que eu ia fazer alguma coisa eu não sabia o que, que eu precisava fazer eu não sabia que era nicho de mercado eu, não sabia, eu sabia só que existia o Hotmart que tinha lá um monte de produto né? mas eu não sabia que tinha que ter você tinha que ter uma estratégia você tinha que separar isso por nicho você tinha que conhecer o nicho é importante conhecer o nicho então tudo isso eu não levei em consideração o que me atrasou muito porque é, eu em vez de ficar focado em uma estratégia eu ficava focado em resultados dos outros né em toda hora me chegando um e-mail o pessoal mandando um e-mail oh, você faz isso que vai vender faz isso e toda hora eu ficava mudando de estratégia, mudando de, de foco. Né? Perdia totalmente o foco. Tinha hora que eu tinha tanta coisa que eu havia feito, que eu nem sabia mais o que eu estava fazendo. Então, pare com isso. tá? É, pare de ouvir os outros. Concentre naquilo que você quer. O que, que você quer? Você quer vender produto? Você quer prestar consultoria? Você quer... É, conhecer o mercado O que, que você quer? Concentre a primeira coisa nisso Depois Foque numa única estratégia certo? Nessa estratégia Você se torne um especialista Naquilo que você vai fazer Certo? Depois que você fizer isso é, E que aquela estratégia que você fez Gerou resultado para você Entendeu? Aí você pode pular para outro tipo de estratégia Né? pular para um outro tipo de mercado, para um outro tipo de nicho, né? Então, isso, seja centrado e trabalhe, certo? Trabalhe, pare de ouvir os outros, eu sei que é, não é fácil, tá? É, é um trabalho de afiliado, é um trabalho totalmente incompreendido, né? Mas, é, pare, pare de ouvir os outros, é, tenha compromisso com você, Tá? Com você, você é a pessoa mais importante desse mercado Você é a pessoa mais é, que tem a ver com tudo isso É você, você que vai construir seu negócio Você que vai construir a sua vida, tá? Então, é, fica atento a isso, tá bom? E se concentre, trabalhe, trabalhe sério, trabalhe profissionalmente Mais uma vez, eu quero te indicar um curso que é simples mas que vai te ajudar muito não fazer apenas a primeira venda mas fazer várias vendas de maneira é, coerente tá de maneira coerente de maneira é, plausível tá sem fazer loucura e sem ficar escutando a opinião dos outros que é o afiliado orgânico link na descrição clica lá conheça o Leonardo David pessoa excelente tá é, então é isso aí, se você gostou do vídeo Dá um like, inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos Um grande abraço e até mais